da Leste. Você pode ser o Gold que é o bode Porque vai perder pau e ele se quer quebra da peste Não, nada a ver. No final das contas ele vai se fuder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 Eu no mundo, eu também não sou ou eu tô fora? Aê, você quer fazer é rima? Então eu faço na hora. Sabe por que, que eu faço minha rima? E na sua mente eu vou entrar. Então sinto o poder do amor quando ele decide matar. O amor é pode ser mortal, então cuidado quando se ama. Meu parceiro, porque a vida não é comédia, muito menos filme de drama. Desse jeito, vou mudar tá minha vida com rap. Você falou que era só o Adel, vem com nós, se prepara postura. se exaude... o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 Mas é de outro jeito, nós tá aqui toda semana Cê não tá porque você sonha, já odeia, não te chama Sempre que vem passa a vergonha Mentira, isso não é verdade Ela às vezes passa vergonha, mas quase sempre ela passa de fase Eu sou o Loro José, eu tô falando sequela Ô Ana Maria Barba, a minha dupla tua aqui tem panela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá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 E volta com o pernas oh! Não teve nada a ver, escuta aqui cristaleiro Deve ser a raia da putaria É pipoquinha, você é só pipoqueiro oh! Porra, essa foi maneira no um sapatinho Segunda é não odeia, por favor grita pra mim oh! <risos> é <isso> aí, <risos> <risos> Eu acho que a piada foi ruim Cê achou que é o Coringa? Mano, gordinho desse jeito cê é o um pinguim Mas a charada é saber quando você vai ganhar de mim Vou ganhar agora, depois que eu te responder a pergunta cê vai embora Suave, uh Pinguim é rap fit, apanhou pro prado, tomou um rap e ficou triste ah, Pinguim é rap fit, te bato na Pra bota a plateia pra cima você é mais louco que eu Mas você é sem disciplina Achei vários mais loucos Não achei nenhum melhor de rima <risos> você tá ligado Que eu sou mais ligeiro mas achou melhor de rima Meu mano cê é cego um Seu ego Infelizmente tá deixando cego você cego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 Tô matando esse moleque, te ensinando o que é, o conceito do boom rap Ataca o DJ na street, sem o DJ não existe rima E o japonês não existia sem o black Aê, hoje eu vim pra te pôr no seu lugar Tá de braço cruzado com o sinal pra relegar Hoje eu vou te bater, e você da tá rainha Vim bagunçar seu jogo e bagunçar sua franjinha Tudo bem, só que você é baixo nível.